Fala Guerreiros! Trazendo para vocês mais uma exploração. Pessoal, hoje está eu e o Thiago aqui, né Thiago? É isso aí galera! Viemos conhecer uma casa que uma escrita mandou para gente. Já tem uma semana e meia mais ou menos que ela mandou essa casa para gente. E hoje a gente veio conhecer. Só que a gente vai conversar com os vizinhos que tem aqui na estrada. Continuando a estrada ali, tem uns vizinhos ali pra baixo que a gente já escutou cachorro latindo e a gente vai conversar com eles pra confirmar realmente a história que ela não passou, né Thiago? É isso aí, vamos... Descobrir certinho a história, né? Então eu não vou contar pra vocês a história que foi passada pra gente, porque realmente a gente vai investigar pra ver se realmente é verídico o que ela passou pra gente. Hoje a gente tá aqui pra conhecer, fazer a exploração, e após a confirmação da, do que foi passado pra gente, a gente volta à noite fazer a investigação, se vocês quiserem, né, Thiago? É isso aí, aí a gente conta tudo certinho que a gente descobriu. isso mesmo pessoal antes de tudo tem algumas unidades ainda do boné se você quiser ela chama aqui nesse Instagram esse Instagram aqui é somente para venda do boné tá bom então bora para mais essa investigação antes de tudo se inscreve no canal deixa aquele like ajuda a compartilhar e bora para mais essa aventura Ó, Thiago, aqui, ó, provavelmente era a garagem, ó. Isso, ó, tá vendo, pessoal, mata mato aqui, ó. Tem um poste ali. poste. Não uns pares de carro aqui, ó. Hã? É? Tá é isso. Toma cuidado que deve ter aranha, Miguel. Olha a parede dessa casa. Aham. Uhum. Há tá muito tempo, né, Tiago? Muito tempo. Ó, aqui, pelo jeito, devia ser algum banheiro. Mas tá cheio de teia de tem aranha. tem bicho aqui, ó. Por quê? Porque isso tem tá mexendo Isso aqui é cobra? Vamos ver Ó, tchau aqui tem uma cerquinha E aqui tem um tanque e uma churrasqueira Onde? Ó o tanque, o é, tanque. Tem uma churrasqueira ali Tem uma churrasqueira ali, pessoal Tem uma porta aqui E vamos entrar por aquela lá que tá aberta, né? Isso. Olha aqui, é varal, ó É mesmo, Thaís? Toma cuidado aí, você falou que tem bicho aí Eu chutei e não escutei nada, mas vai que tem uma cobra aí Pode ser aranha andando, filho Pode ser Ó A Casa aqui é sinistro, hein, velho. Pessoal, a gente não vai contar o que, que a escrita falou pra gente, porque realmente a gente vai investigar pra ver se é verdade, né, Thiago? Isso, porque ela falou que foi passado pra ela isso. também, né, Thaís? E a gente gosta de trazer certeza aqui pra vocês. Isso. O que é isso aqui, Thiago? Cocô de vaca. Com licença. De licença. ruim, nossa, Thaís, tem um cacho de marimbondo enorme em cima. No, no meio, não alumia, não. Galera, ó, um marimbondo. Tá carregado de marimbondo. Tá sentindo esse cheiro? Tô. Que é esse, cara? Aqui devia ser uma cozinha, Thaís? Eu acho que aqui era sala, né? Porque tem nada. Tem. Provavelmente na outra parte Nossa, deve ser olha cozinha. aqui, galera. Olha é essa parede, cara. O que é que é aí, Thaís? Aqui eu acho que é um quarto. Acho que é um quarto aqui, ó. É a vista amiga. aqui, ó. Ó, e essas madeiras tá caindo, tá, Thaís? Tá. Ó, e tem mais marimbondo ali em cima, cara. Ó, Thiago, ali ó, que tem uma casa, ó, que dá pra ver o telhadinho dela. Né? É. Que a gente que vai levar. ali pra conversar. Isso. E essas paredes, Thiago, dessa cor? Então, olha aqui. Vou piscado. Uhum. Quarto de criança, né? Quarto de criança. Tem um escrito aqui, ó, low. Tá essa porta que não tem nada, Thaís? LOL. Não. Vamos Casa lá é meia laranja com a porta verde. Salmão, Aí é o banheiro? Tem tomar cuidado porque tudo que eu vi tá cheio de marimbonda aqui, hein, cara. Meu Deus, do céu. Galera, ó. O vaso, a pilha. Mas não tem nada. Não? Tá lindo. Imagina se eu te dar mais. Nossa, não me morda. Será que lá com o pera aí peraí. E aqui... As portas verdes eu nunca vi, cara. Então... Que combinação essa casa, né? Olha, a patente tem líquidos ali. Que Nossa. E todas as portas verdes, tá? Que outra outro quase? Nenhuma é amarela, tudo verde. É um negócio aqui, ó. Cara, toma cuidado com o marimbondo. Olha ela, Thaís, tá em cima do seu marimbondo. Presta atenção, cara. Só no já... lugar. É. Então, eu já, ba... eu já bato o olho. Que isso? Não sei, cara. Se o uso veterinário. Ah, deve ser algum veneno de boi, alguma coisa, será que não é? Vou com Marimbondo. É, pode ser. Estou deitando Marimbondo. Pega essa porta aí. Puxa, vamos uhum. ver. Nossa, vem casinha de Marimbondo, ó. Nossa, cara. A casa do Marimbondo. Casal Furacão apresenta ah, a casa aqui, do Marimbona. Aqui era a cozinha, ó. Ó. Ah, Aí. pode ah. ser. Pode ser. Provavelmente aqui era a cozinha. E aqui sai lá pra churrasqueira. Ó, a mãe tá trancada. Sim. É, se for realmente a história que ela nos passou verdade. Tá nisso, assim, né? Geralmente, pessoal, a gente já vem depois que a gente investiga tudo. Só que hoje a gente passou aqui primeiro, né, Tiago? Antes, tipo assim, porque daí a gente vai pelos vizinhos e vai embora ali, né? É. Então, a gente tá filmando pra depois ele conversar com o vizinho pra perguntar realmente se aconteceu isso que foi passado isso. pra nós, né? Se não for, depois a gente vai contar se tem alguma história ou não. Já tá é perigoso isso. aqui, olha, pessoal, você. E se tiver uma cascavel? Aí pega só você. Tem um monitor de computador aí que eu vi. Ah, achei que você falou, tem um monitor de cascavel aí. Cobrinhos, tudo bem. Ah, Segura só O que é? Ah, não sei se você é parou de bicho. Não né? Ah, mas oh, ele. tem um monitor de televisão. Ah, tem um computador. É o computador. computador né? e, o, e o CPU. Meio de pisar ainda, é? Então. É, não é qualquer pessoa que tinha computador em casa assim. Oi, tem um isso, o Marimbola? Meu Deus, Thiago. Cara, sai daqui de dentro. Sai daqui de dentro. Mostra ali. Olha ali, Thiago. Nossa senhora, sai, Thaís. Mostra lá, Thiago. Vamos aí, sai daí. Olha o tá tamanho um daquele caixa. O olha sol, olha sol lá. tá cheio. Eu vou tentar puxar um zoom pra vocês aí na edição. Mas olha lá, cara, tá empesteado. Mano, na hora que eu vi, Thaís, meu Deus do céu. Que susto que Olha, em cima de você tem um, aí, Vamos lá pra fora. Vamos lá pro lado de fora. Olha, galera, olha. Tá um ali, olha. Caraca, velho. Deixa eu ver aqui, Thaís. Por aqui, ó. Olha, tá bem ali. Caraca, mano. Vai, casinha é grande, ó. Sala, cozinha, banheiro e três quartos. Três quartos. Churrasqueira. Sim. Casinha top, top, né? O que você acha? Cara, se for real o que foi passado pra gente, é triste. Então. Mas o porquê que ela vai estar tá abandonada assim, cara? Exatamente. O porquê? Né? Uhum. Tiago. Vamos dar um pulinho ali no barracão e a gente já mostra o barracão Vamos. também. Aqui do lado da casa tem um barracão na frente, na verdade. Isso. Né? Vamos dar uma mostrada ali para eles também. Vamos lá. Pessoal, ó, a casa tá ali embaixo, mostra ali, Thiago. Isso. A casa é ali, pessoal, ó. Ali embaixo ali. E aqui, ó, tem o barracão. O barracão é grande, então isso. Uhum. E parece que tem uma, uma caixa d'água Dá aí. licença. Com licença. Também já tá tudo destruído dentro né, de Tá. Eu tenho que cobra meter assim dentro desses bagulho ó. Então cara, esses sapos assim ó. Muito tempo Cês, de mexer. Esses mexer. Será que era é um negócio de veneno? É. Será que essa caixa d'água tá cheia, Thaís? Tá Deixa eu ver aqui. Ah, tá vazia. Tá vazia? Não tem não? Né? Parece que não, não dá pra ver.